Bem, eu sou o Carlos Andrigo, é, arquiteto, project manager, profissional dessa área há 22 anos e recentemente conheci a Ligia Costa numa palestra que eu assisti da, da, do business dela, né, o Business Academy, onde tive muita afinidade tanto com a pessoa, é, Ligia Costa, quanto o trabalho que ela desenvolve aqui nessa, é, nessa é, conjunção de pessoas que estão em busca de alguma coisa tanto quanto eu estava o dia que eu comecei é, por uma afinidade ou a outra afinidade do destino uma grande amiga minha de escola é, passou por aqui e falou assim se você tem alguma dúvida eu não tinha né quando eu a conheci foi, foi muito claro para mim que eu deveria começar é, ela falou se você tem alguma dúvida faça não pensa faça porque eu sou a história viva de que o business academy é inspirador e ajuda a gente a pensar. Então, é, nessa nessa sintonia de afinidade e de é, encontrar alguém que vai me ajudar a pensar, é, pode clarear muitas coisas que eu sozinho não consigo clarear. Né? E isso pode mudar minha vida. É, mudando a minha vida, muda a vida de quem está perto de mim. Então, foi com esse propósito que eu entrei aqui. E o propósito do business é, é criar negócios com propósito. Então, eu acredito que esse era a, o ingredientezinho que faltava, assim, para falar, bom, se existe um propósito da minha vida, e eu estou uh, entrando em contato com ele agora, é, ele é bacana, mas ele precisa virar um negócio rentável é, para que a gente tenha as nossas necessidades atendidas e isso vire prosperidade. Eu acho que encontrei isso aqui. É, eu estou desenhando ainda uma ideia de negócio Ficou muito claro para mim que é, feito é melhor do que perfeito, como bem a nossa, a nossa coach aqui é, nos ensina a acreditar. E Quando eu apresentei para ela uma ideia, ela falou assim, qual é o primeiro bloco? Né? Então, como, como um arquiteto que já enxerga a obra pronta, é necessário pegar o primeiro bloco, passar uma camada de cimento, colocar o prumo, outro bloco e eu enxergo sempre a parede pronta. Então ela me ensinou a decompor tudo isso e passo a passo e acreditando que eu vou construir uma história melhor e um business com propósito que me faça feliz e não arrastando corrente pelos cantos. Essa é a Ligia, esse é o Business Academy, esse é o meu depoimento. Se você tem dúvida, nem pense, faça, tire suas conclusões. <música>